Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um tutorial que a professora Mara pediu que é sobre como entrar no SED e acessar o CAED Bom, primeiro para entrar no SED você vai digitar SED aqui no Google e vai dar ENTER ou pelo celular também serve, tá bom? Você vai clicar em Secretaria Escolar Digital Você vai procurar essa aba azul e vai descer aqui e vai colocar o seu nome de usuário, vai ser o seu RA mais o seu estado Certo? Se você não souber seu RA, para poder achar ele, você volta lá Vai clicar aqui em Consulta de RA e vai preencher as informações Seu município, como por exemplo, sei lá, Adamantina, Estadual E você vai preenchendo Depois de preencher todos os seus dados, você vai clicar em Consultar RA E ele vai te dar seu RA Depois que você conseguiu seu RA, você vai clicar aqui E vai digitar o seu RA mais o seu estado. Depois que de você digitar, você vem para sua senha. A sua senha é a sua data de nascimento sem barras. Por exemplo, se você nasceu no dia 1 de janeiro de 2008, você vai colocar 01, 01 2008. Quando você aceitar, vai ter um pop-up escrito Chip Termo de Responsabilidade. Você pode clicar para acessar o termo, ou não vê mais esse pop-up. Depois disso, você já está logado na sede. Toda vez que você acessar a sede, você já vai vir para esse lugar. Viram só? Agora que você acessou a sede, você vai clicar aqui em Pedagógico. Quando você clicar em Pedagógico, vai abrir aqui. Plataforma Kaed, você vai clicar uma vez. Ele vai te redirecionar para um site. Pronto. Agora você vai descer a página vai clicar em Avaliações e Sequências Digitais, que é onde vai estar tá a sua avaliação. Ele vai abrir essa página. Aqui tem um textinho que se você quiser ler depois ou pausar o vídeo aí você lê. Aqui embaixo tem os filtros disponível, que são as que você ainda não fez, e as respondidas, que são as que você já respondeu. No caso aqui não muda nada porque eu não fiz nenhuma das duas no momento. Aqui nós temos a prova de português, olha, P... E aqui de matemática, M. Para poder responder, você vai clicar em entrar. Vai baixar o caderno, né? E vai clicar em iniciar. Só não vou iniciar porque senão eu vou ter o prazo e eu não quero responder no momento. E aí terão todas as questões. Você vai lá e coloca, por exemplo, marca a opção D e coloca em próximo. Marca a opção E e coloca em próximo. Até você chegar no final. No final ele vai pedir provavelmente uma avaliação, se você gostou da prova, se achou complicado, fácil, e você responde se você achou ou não. Depois você clica em finalizar ou terminar e pronto, a prova já está feita. E quando você quiser acessar a SEDE novamente ou o Caed, você pode vir aqui e digitar SEDE e clicar no site da SEDE, Secretaria Escolar Digital. Agora é só seguir os passos novamente, Pedagógico, Plataforma CAED. Lembrando de responder a tempo, porque todas as avaliações têm um prazo de término e de início. O início foi em 8 de março e o término será em 23 de abril, nas duas provas. Então é melhor você responder logo. Nessa semana mesmo eu já vou responder minhas provas. Obrigado por ter assistido o vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar a divulgar para mais pessoas. E também me motiva a gravar mais vídeos. E é isso.